Thank you. Por que, que ele fica andando pela, pela casa balançando a benga assim, como se não tivesse nada pra fazer? Não é esquisito isso? Muito. Nossa. <risos> <risos>